Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor Vitor Mardoc e estou aqui na produtora Reis para gravar para ti super dicas de física para te ajudar nas tuas provas de vestibular, do colégio, enfim. Hoje nós vamos falar sobre as receitas de óculos. Quando você pega uma receita de óculos, sei lá, você vê lá OD mais 3DI. O que é isso? Nunca viste uma receita de óculos? Não te preocupa, porque hoje tu vais entender tudo que eu falei e tu vais usar isso nas tuas provas. Então vem cá. Bom, antes de a gente começar a falar de fato das receitas, é lembrar do que é a vergência. A vergência, é uma grandeza que está associada ao poder de uma lente desviar os raios de luz. Então, se a lente ela consegue desviar muitos raios de luz, ela tem uma alta vergência. Se a lente ela consegue desviar poucos raios de luz, ela tem uma baixa vergência. A vergência de uma lente é calculada pelo inverso do foco, ou seja, um sobre o foco, tá bom? E aí não te esquece o seguinte: a unidade da vergência é de optria. Então, bora puxar uma setinha e botar para cá. Vergência, a gente mede em dioptria, que a gente vai abreviar como sendo DI, que é o que vai aparecer nas receitas de óculos, tudo bem? Olha, a minha vergência ela pode ser positiva ou negativa. A minha vergência vai ser positiva se a minha lente ela for convergente. E a minha vergência vai ser negativa se a minha vergência for... Perdão, se a minha lente for divergente. Então tu já sabe, tá lá... Lendo a tua receitinha. Aí eu vou desenhar bem aqui no canto, ó. Bora puxar aqui um quadradinho. OD. OD significa o quê? Olho direito. OE, olho esquerdo. Aí tu vais ler lá. Mais 3DI. Isso é sinal de que você vai usar uma lente convergente de 3 dioptrias. Olho esquerdo mais 1,5 DI, que você vai usar uma lente convergente de 1,5 dioptrias. A dioptria é o que, comumente, a gente chama de grau da lente, mas não vais mais usar a palavra de senso comum, tu vai usar o termo correto, que é dioptria, fechou? Bom, presta atenção. É importante que tu saibas também, só olhando para a receita, qual é o defeito visual que essa pessoa vai ter. Então, olha lá, para isso, tu tem que saber o seguinte, que a miopia ela é o excesso de convergência de um olho. Pensa comigo, se a miopia ela é o excesso de convergência, para corrigir a miopia a gente vai usar a lente divergente, tá bom? Então não te esquece: a lente corretora da miopia é a lente divergente. Agora, quando eu falo de presbiopia e hipermetropia, são doenças caracterizadas pela falta de convergência. Então quer dizer que o olho que tem presbiopia ou hipermetropia é um olho pouco convergente. Então para corrigir esse problema, eu vou utilizar uma lente convergente. Tudo bem? Para aumentar a convergência desse olho. Galerinha, essa foi mais uma dica de física aqui com o professor Vitor Mardoc. Não te esquece